Fala aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e hoje para a gente falar sobre Black Friday, mas Black Friday é um dos maiores canais aí do Brasil de venda, né? um dos maiores marketplaces que a gente tem, marcas consagradas, né? então com audiências consagradas e hoje com a presença do Flávio, que é Head de Marketplace da Via Varejo. Flavião, obrigado aí, bom dia, obrigado pelo tempo, pela presença, por tudo, né? Bom dia, Lê. Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Né? A gente sempre gosta de, de conversar a respeito de Black Friday. É, acho que a Via Varejo já, já faz a Black Friday aí, muito bem feita há muitos anos. E com tudo o que aconteceu aí de mudança, não só no mercado, mas na Via Varejo no, no último ano, é, fizemos a maior black da história do, do varejo nacional. Né? Foi um dia de um bilhão né, de, de venda, somando... Todas as nossas operações, então a gente vai entrar muito mais preparado e muito legal estar, estar dando aí algumas dicas e podendo conversar com vocês aí. Muito bom. Caraca, um bilhão de vendas. Eu acho, eu acho que eu não sei escrever esse número, hein, Se eu tentar escrever ele no papel, eu tenho chance de errar a quantidade muito de zero. zero. É, eu, tenho, eu tenho muita chance de errar essa é, efetivamente, né, cara? Muito, muito difícil. Quando você fala de uma Black de, de um bilhão, né? Um pouquinho. O que, que foi essa, essa black do ano passado e o, o, como que esse resultado foi um resultado surpreendente, lógico, a, a empresa vem crescendo os resultados, então vai aprendendo acho que cada vez mais a fazer uma black efetiva. Esse ano a gente tem um ano super, muito mais inflado de consumidores, muito mais inflado até de produtos sendo vendidos hoje dentro de marketplace, mas é, o que, que foi esse ano passado assim como resultado? Né? tá bom é, acho que foi uma um, um conjunto de, de fatores é, primeiro deles né acho que a, a empresa como um todo ela, ela de junho para frente né mudou o controle acionário ali então chegaram novas pessoas algumas já conhecendo a casa né, então quando você volta para casa ali você já sabe como joga melhor o jogo e eu acho que foi uma somatória de melhorias e tecnologia é, Obviamente, produto-preço, né? Isso faz parte da Black Friday e uma campanha de marketing, eu acho que muito, muito uh, agressiva, não só no sentido de, de terem bons produtos e bons preços, mas acho que o, a qualidade ali, né? Tinha os pinguins do Madagascar no ponto frio, Maiara e Maraíza né? cantando um, um super hit ali, e uma reconfiguração, uma repaginação das marcas mesmo, né? Da, da Casas Bahia. Inclusive, agora a gente até tá com um novo mascote, essa semana saiu o novo mascote. Então, acho que a gente está nessa nessa fase de evolução das marcas e isso tudo, acho que o peso das marcas e tudo que o consumidor estava esperando, a gente conseguiu levar para o mercado. Lembrando também da força das lojas, né dos vendedores. Acho que esse umbi, ele soma lojas físicas e online. Então, foi, deu tudo certo. Sabe aquele negócio, aquele ano que a gente se planeja muito, sua muito, as coisas. Deu certo e, e a gente agora subiu a régua, tem que ir para cima aí, tem que melhorar esse número agora, né? É, eu costumo dizer que a dificuldade de bater uma meta, ou de superar uma expectativa, é que depois você tem que superá-la de novo, né? Não é. Você é, sobe não. efetivamente a régua ali para bater. Você falou, você falou um ponto que eu acho que tem sido um diferencial muito grande. A, ano passado eu participei de alguns eventos dentro da Via, né? Ali em São Caetano, efetivamente. E um ponto que me chamou muita atenção a quantidade de iniciativa que vocês têm feito juntando televisão, novela, jogos e trazendo isso uma é, de um jeito muito natural para dentro do mundo online, né? Então a gente, a gente pode esperar umas maluquices dessa aí, a gente pode esperar umas uma, umas ações diferentes ainda esse ano. Com certeza, é, a gente né, lançou aquele é, a nova modalidade, né? Do e-commerce ali na Globo, que teve toda uma interação do produto dentro do, do, da programação, é, acho que é, o período de isolamento fez vários projetos de gaveta virar em realidade e o principal deles foi o, o, o vendedor pelo Zap, né? acho que a Via Varejo foi super rápida em, em juntar o universo físico e online com o atendimento, né? obviamente por uma questão de é, busca de resultados, né? afinal, a empresa, todas as empresas ficaram aí... É, paradas, mas a gente acho que saiu na frente, a gente conseguiu linkar a nossa força de venda com o universo online e isso tudo fez com que a gente tivesse uma, uma performance muito boa nesse período difícil e que a gente vai levar essa experiência para Black. Então, assim, na Black Friday, no ano passado não tinha, era um projeto, esse ano a gente vai ter os três sites, é, né, os apps e ainda os vendedores vendendo pelo Zap e podendo vender e ofertar todos os produtos de marketplace é, durante a, a, a venda ali né, na loja física, ou mesmo falando com, com, com o cliente aí pelo Zap mesmo, pelo telefone, enfim. Isso vai dar, um, né, vai dar um boom muito legal, porque vai ter de fato uma agregação de venda que a gente não tinha no ano passado. Né? Então são né, mais de 10 mil vendedores podendo vender os nossos mais de 4 milhões de produtos aí de Marketplace. É, eu ia até te fazer essa pergunta, né? qual que era o tamanho desse exército, né? porque vira um exército, né, cara? 10 mil pessoas e, e não são 10 mil, é, não é, tipo, não são 10 mil alês, né? são 10 mil vendedores, que é o cara que claro. quer bater a meta, é o cara que quer vender, é o cara que quer a premiação, que deve ter uma premiação por trás rolando, e ele vai atrás dos clientes, são clientes fiéis, e isso a gente notou, viu, a minha esposa foi impactada por um vendedor, que chamou ela, tinha passado numa loja efetivamente da Casa Bahia, não tinha comprado, e aí ele chamou ela para saber se ela tinha conseguido, oh, você encontrou o que você estava procurando, posso te ajudar, é, se identificou, Eu achei bem diferente assim, porque no primeiro momento ela falou, ah, quem está me chamando aqui, o né? que, que é isso aqui? <risos> aí ele falou, não, você, você teve aqui no... Na loja tá alta, tá e eu pô, falei, que legal isso aí, para nós como vendedores, né? afinal eu sou seller também, para nós como seller é... vamos dizer que eles são nossos vendedores também, porque a possibilidade está na mão deles de atender o cliente, e com 4 milhões de produtos não tem como ele não atender bem o cliente do outro lado com o que ele quiser. Exato, então a gente vai é, continuar com essa, com essa estratégia para Black Friday, é, e tenho certeza que a gente vai, ter, vai colher ótimos resultados, e vender assim a gente vai vender muito corda da Via Varejo né que são produtos de telefonia telas é, linha branca que são né, as categorias core, mas a gente está tendo uma evolução né gigantesca das categorias de de cauda longa é, que havia compra alguns produtos e também das categorias que a Via Varejo não não compra direto da indústria então está na mão do vendedor né, então puta, muito legal é, eles pegaram gosto né por, por, por poder oferecer todo esse sortimento e, e é legal né? usar a nossa força do online físico de fato tem um omnichannel só está faltando aí o, o fazer o retiro da loja de marketplace para 2021 né a gente já está já tá com o projeto vamos ver se sai essa se sai esse, esse essa nova modalidade né boa boa boa é um ponto que até você acabou de comentar né que eu falo sempre para o seller olhar né ele vira e fala assim pô mas a, a, o Flávio acabou de falar que TV é forte na... minha eu não vendo TV, cara, você vende o suporte da TV? Quem compra TV, compra suporte. Então, isso também é muito bom, a gente pegando aquela... É igual aquele peixinho que fica do lado do tubarão ali, comendo o que vai sobrando ali, ele vai junto ali. É, é a mesma coisa, enquanto vocês vão super agressivos com o produto, a gente consegue vir complementando de uma forma muito, é, muito grande nesse cenário. Então, quando a gente fala de Black, o a gente começa a falar de datas, a gente começa a falar de travas, a gente, a gente entra em alguns pontos importantes, afinal, o Proconta cada vez mais em cima, isso que tem feito a nossa Black crescer também, porque aí a gente começa a ter ofertas reais, né? a gente deixa de ter aquela oferta fake, aquela, aquela mentira, efetivamente como é que vai funcionar as travas da, da via, como é que eu me preparo para essa trava também, para não, não ser pego ali meio dormindo, marcando bobeira e perder a data por, uma, por, não, per, por não cumprir a data, vamos dizer assim. Legal. Bom, é, acho até que, é, se possível, né, a, gente, a gente já soltou todos os comunicados, a gente está reforçando todas as semanas é, o calendário principal e, e é legal até a gente colocar aqui né, para o grupo assim como, como ponto aí de, de reforço o é, que, que é importante, né? Antes até da data, das datas, é, a gente de fato está preparado com, com estoque. Eu acho que esse ano aqui, com o isolamento e tudo que aconteceu no mercado minas gerais, existe uma certa escassez de, de produto. Né? Hoje é, no mundo todo, né, vários está faltando componente, produtos finais, enfim. Eu acho que as indústrias, por conta da possibilidade de, de redução de venda é, também mexeram nos números e, e a, agora a gente tem um cenário aqui de Black Friday, né? De 6 milhões a mais de, de consumidores que compraram a primeira vez pela internet que vão vir para Black Friday. Então, a visita está garantida, né? Fora todas as mídias que a gente vai fazer, a gente já vai ter um tráfego orgânico maior. Então, vai ter gente com sede de compra, independente do momento econômico. É, promoção, né? Para o brasileiro é, é fundamental, todo mundo acaba comprando, sejam. Um, produtos de ticket médio alto baixo enfim então é, eu acho que esse ano é, é a corrida é primeiro para ter estoque acho que todos todos os, os nossos parceiros aí precisam estar muito bem planejados é, e de fato correrem porque quem não tiver abastecido é, corre o risco de fato de ficar sem os principais produtos então acho que para esse ano aqui é ter o estoque e já carregar ele né ali na a gente vai passar as datas aqui é, redondinhas mas assim carregar já ali na semana do dia 10, ali já começar a carregar estoque, já começar a direcionar, está é, muito bem planejado com, com a questão do estoque. Acho que esse é um ponto assim crucial. E para ter estoque tem que ter o planejamento da compra, né com o distribuidor ou, enfim, direto da indústria. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante, com esse né, batalhão aí de consumidores que vão entrar, é a estrutura logística. eu Acho que é, as parcerias, não só quem faz correio, mas quem tem tra transporte, precisa estar muito bem alinhado. Toda Black Friday, a né, estrutura logística do país, ela dá uma estremecida, porque o volume aumenta, os prazos aumentam. Então, acho que ter o produto é o primeiro passo, carregar isso no sistema já, né, no, no, no admin, e depois tenta ter também aí uma, uma boa negociação é, e um bom compromisso com, com toda a parte aí de, de logística para que tenham prazos também é, corretos. Eu não vou nem dizer competitivos ou não, prazos corretos, transparentes para o consumidor, para de fato cumprir a, a, a, as entregas. Então, nesse momento, é, ainda, né, trava de preço é na semana da Black, né, isso acaba sendo a semana da Black, isso é, o último, é, assim, é a última ação a ser feita, acho que é a mais... É, é, é complexa de chegar no preço, né, de, de desenvolver o preço, mas para executar acho que é mais fácil, tá? então esse ponto e a tabela de contingência, tá? Por conta de, de, de toda essa visita que a gente vai ter, muito importante ter as tabelas de contingência já é, colocadas também para que caso de algum problema já não perca a venda, né? Saia aqui do da, da, da normal para contingência e a gente não perder nenhuma venda, tá? Então é, tabela de contingência e estoque são são os fatores mais importantes que eu entendo dessa Black Friday. A gente tem a gente tem colocado como a black do estoque, né? E não a black do efetivamente não é nem a black do preço, porque o que, o que a gente enxerga, né? com a pandemia, com tudo que está acontecendo todo o cenário, várias, vários produtos estão mais caros, os insumos estão mais caros. Então, naturalmente, a gente deve ter comparado a 2019 alguns produtos com preços acima, por causa de todo o cenário que foi criado, mesmo que ele seja um preço promocional desse ano, dos últimos 60 dias ele vai ser, e o estoque realmente vai mandar, porque é, por isso que eu falo que o planejamento não pode ser em cima de muitos itens, não né? existe Black Friday no seu mix todo de produto, você tem que escolher muito bem é, os produtos para colocar. Flavio, é, você falou um ponto muito massa, é, que envolve frete ali, é, o que, que torna a minha oferta, com a tua experiência aí, a experiência da, da Via, o que torna a minha oferta realmente atraente para o meu cliente? É o meu preço e um prazo pode estar tá alongado ou realmente o cliente também quer ver um preço é, bem justo, ver um preço legal? Então, se eu puder pensar em algumas principais regiões com, com um preço e prazo bem justo de entrega para a pessoa receber rápido, o que, que você tem visto como comportamento? Né? O prazo de frete tem importado realmente? Tá. É, sim né o prazo ele ele é o maior assim um prazo não não compatível com a expectativa do consumidor ou um valor muito acima do que o mercado pratica naquele tipo de produto para aquele CEP, é o maior índice de abandono de carrinho isso no dia a dia tá é, então obviamente que na Black Friday isso passa a ser um fator ainda mais importante para a campanha é, na Black Friday, normal, os prazos é, de todo o mercado subirem em relação ao, ao dia a dia, porque é, a gente sabe do volume, não só de venda, mas também é, de pedidos e da estrutura toda que a gente falou. Então, o consumidor, ele, ele acaba olhando o composto é, de preço, antes ainda do prazo, a, a soma né, do valor do produto mais o frete. Tá? Então... Acho que já, passou, já, já, foram, já passaram os anos onde o consumidor ele não se atentava muito a isso. Né? Preço para a gente, aqui, quando eu falo preço do produto, eu já estou fazendo esta soma. Né? Então, no passado distante instante era, tem um produto que o mercado vende a 100 reais vou precificar ele a 95 98, e vou tirar a diferença no frete. No, pass no passado, essa estratégia ela funcionava. Hoje, o consumidor ele faz a conta e, e, e de fato... Se acontece esse tipo de situação, ele é, o impacto negativo, além dele não comprar, já é um impacto negativo de credibilidade muito grande. Então, é, tudo tem que ser muito é, justo né, e equilibrado. Não dá para ter um super preço e estourar e estar tá, tá com o pior prazo ou o pior preço para aquele determinado set. Tem que ser um composto que as três variáveis fiquem é, de acordo com a expectativa. Se dá para ser melhor que o mercado, legal, mas obviamente todo mundo tem as suas contas de rentabilidade para fazer. Mas uh, preço, frete e prazo de entrega, eu entendo que o preço é ainda um pouquinho mais importante, mas está uh, dividido assim, né? 40%, 40, 30, 30. Tá? Não é mais uma discrepância tão grande do preço fazer elevar a oferta. E o detalhe, eu acho que hoje existem várias ferramentas de venda. Né? Tem cashback uh, no mercado, você tem uh, cupom, uh, desconto no boleto. Você tem tantas ferramentas que até acaba é, dando uma... O preço ele acaba, às vezes, sendo é, nem 40%, às vezes vai 35%, 32,5%, 32,5% no processo de decisão. Tá? Boa, legal. Então, pessoal, não assustem o cliente com frete. Fica o um recado aqui também, muito importante, que ele vê teu preço... A via paga para você sair no Google Shop, ele cai dentro do teu, do teu anúncio ali, aí ele vai calcular o frete, é 30%, 40% do valor do produto, ou um prazo. Igual eu já peguei, cara. Eu tava pesquisando móveis né, para o escritório. Eu peguei um prazo que o cara ia me entregar dia 1 de janeiro, cara. Nossa. Eu falei, como as com três meses para entrega, quem que vai comprar esse produto? Eu falei, ninguém, nem a mãe dele compra, se ele entrar na oferta dele, não compraria o produto dele. Ligaria para ele e falava, oh, filho, pô, você tá de sacanagem comigo. Então, pessoal, não adianta depois a gente culpar o canal se a gente não mapear isso, tá? Então, tudo que o Flávio falou são pontos para a gente analisar. Preço, ah, como é que está o meu frete? Aí compõe o teu preço com frete ali total. Ah, mas como é que eu vou saber como que o mercado está se comportando? Cara, se os concorrentes navega aí, simula para as principais regiões que compram de você ou para as principais regiões que compram, efetivamente, e-commerce, né? Sudeste são regiões que acabam comprando mais, dependendo do tipo de produto, para você estar competitivo, efetivamente, para lá. E Flávio, tem dois pontos que eu acho que a gente, a gente mata, que são muito importantes ali. Na Black, várias, várias pessoas vão estar fazendo. Você falou para a gente também um ambiente de mais de 4 milhões de produtos, então eu imagino que a gente tem uma parcela via ali, mas tem muitos sellers já atuando também, a gente tem bastante concorrente ali brigando junto com a gente. Como é que eu me destaco? Hoje o, o Ads ele é fundamental, porque falar de marketing com vocês é, é, é chover no molhado, que vocês fazem muito marketing, como o Via Varejo, né? super agressivo, a gente já falou de algumas ações, mas eu, como sério, como é que eu posso usar o Ads a meu favor? Eu devo usar o Ads? Eu devo ficar... Não, eu vou só esperar ali para ver se chega a resping em mim. Qual que é a atitude que vocês esperam também da gente aqui? Bom, o é... primeiro ponto que você falou faz sentido. Eu acho que carga de, de é, mídia e conteúdo de marketing, acho que a via por si só é, vai gerar bastante. E esse é um grande diferencial para a Black. É, a gente fez várias ações no ano passado interessantes com parceiros né, com a iFood, por exemplo, a gente fez várias coisas legais. Então, acho que isso está na nossa conta mesmo. Tudo que a gente... É, todo esse ecossistema de, de marketplace é beneficiado por tudo isso que a Via Varejo faz. Mas é, plano de ads faz também, né? o plano de faz diferença também. O plano de ele acaba tendo algumas uh, alguns ganhos de posição de produto e, e, de fato, com esse número de ofertas né, cada vez maior, é, tudo que a gente faz de... de de ads, não talvez para todo o sortimento, mas para os itens de fato que tem mais volume ou que são as apostas do momento, isso gera posições diferenciadas e a posição diferenciada gera clique e aumenta a chance de conversão, tá? É óbvio, né? Tem que ter o preço, é, o, o prazo, tudo que a gente falou, mas você se destacar numa posição ali de aparecer primeiro que, que os outros, isso te dá uma vantagem, tá? Então é, a gente tem números internos que mostram que a, a, quem está ali no, na, no Ads, não é nem no Buy Box, né? no Ads mesmo, ali na, na procura, tem uma venda maior. É, quando a conversão não acontece, pode ser por uma questão de competitividade, mas mesmo assim a venda é maior do que quem não está na posição de Ads. Então o Ads é importante é, e, e o Ads, ele, ele, assim, a via varejo pelo menos, a gente tem aí uma, a, um, um direcionamento simples e para o Black a gente vai simples, né? com busca patrocinada, né? nada fora, na, nada muito é, fora da caixa, assim, coisa simples, Putz, é, buscou pela categoria tal, tem um espacinho do ads, tá lá, puta, o cliente vai entrar lá, vai procurar, então vale a pena é, testar até para ver a aderência, de repente, pô, nunca fiz ads, vou, vou ver como que funciona, porque obviamente que o mercado tem diferentes estratégias, é, diferentes posicionamentos de ads, mas... É, não é um Ads, que Via Varejo não é igual dos nossos concorrentes, cada um tem a sua estratégia é, e, e, a, e como que é, o espaço vai gerar uma venda melhor. A gente tem as nossas ferramentas e vale a pena, sim, entrar, é uma coisa super importante, cada vez mais com esse número gigantesco de oferta, cada vez mais sellers, o Ads ele passa a ser uma ferramenta cada vez mais importante na, na, para o mundo do Marketplace. Boa. E galera, é a oportunidade de, da, da Via trazer uma oferta lá com primeira posição do Google e você está ali dentro, às vezes mesmo sem ser essa oferta, está ali embaixo com o produto patrocinado. Quem nunca viu onde fica, acessa qualquer produto da Via Varejo da Cas Bahia, e entra no site da Cas Bahia, desce ali no produto. Você vai ter ali produtos patrocinados, são produtos que têm sentido com a busca que foi feita pelo cliente, né? Não adianta mostrar a fralda para quem está olhando televisão ali, mas ele tem sentido com o que foi feito e você tem a oportunidade, mesmo não sendo a oferta que trouxe esse carro, Fazer a venda. Então, tem que estar, tá? Eu falo, eu joguei a pergunta para o Flávio, mas na, aqui a gente já roda, a gente continua o um mês inteiro com o Ads ativo e, lógico, a gente deixa 45% do nosso orçamento do mês para rodar na semana Black, nos canais que efetivamente, e só nas ofertas que a gente selecionou para Black. Se normalmente a gente usa 20 produtos no Ads, eu vou, eu vou trabalhar 5, eu direciono a minha grana para esses cinco caras que são os caras que vão realmente tracionar, porque eu pensei neles com carinho. Flavião, quando a gente chega num, num vender é bom, mas eu acho que vocês devem ter vários casos aí de pós-venda, a galera some, porque em todos os canais a gente escuta isso, tem vendedor que acha de vender e na segunda-feira o cara tira férias, é, qual que é a minha expectativa com o pós-venda, o que, que, que, que vocês esperam também da gente, o que, que a, a via entende? Eu, eu sempre digo que o consumidor já é ansioso, a gente, se a gente se colocar como consumidor, ainda mais que a gente conhece a regra, a gente é pior ainda, né? Então, vamos falar que o consumidor ele já é ansioso normalmente. Na Black, ele fica mais ansioso ainda, porque a gente que junta dinheiro o ano inteiro para chegar na Black e comprar aquela televisão que ele sempre quis, aquela cama, aquele sofá, aquele produto que ele sempre quis. Então, o que, que qual que tem que ser o meu cuidado com pós-venda, efetivamente, no pós-Black, né? A Black Friday só termina com a entrega, né? É, a gente tem um momento de suor, né? muita execução dos dias de Black e quinta a domingo é... e depois tem uma Cyber Monday que já é uma campanha que também já vem ganhando força e que no fundo é uma extensão da Black Friday é... com regras diferentes né? Assim, a Black Friday ela tem a questão do selo muito rígida com uma oferta, 60 dias, então que está selado, tem que ter o cuidado, Tudo. a Cyber Monday ela... ela é uma campanha livre né? de qualquer regra mas que ainda, se é saldo do que sobrou da Black, ou se são produtos direcionados para a CyberManda, que a gente tem essa estratégia, então a gente tem a Black e tem a Cyber. Se sobrou alguma coisa e dá para vender, vamos embora, mas a gente também planeja a Cyber de uma maneira diferente. Então tem essa questão né, para pensar, que a venda vai até dar uma esticada até segunda, mas para a gente aqui só termina quando entrega. Né? Então, fazer uma Black legal de venda, é, né, a gente falou, Puta, um bi, né, a compra todo... Legal, mas é, só termina lá, meados de dezembro, quando de fato a gente pega tudo que a gente vendeu, que teve de aprovado, enxerga o faturado e melhor, é, o ponto ente ali, cravado, né, que é importantíssimo é, para a nossa visão, né, a gente ter o, o, a marcação da entrega, não só pela questão da conciliação, mas para a questão da esteira, de atendimento ao consumidor. Consumidor, como você falou, Ale, ele é, é ansioso. Então, mesmo dentro do prazo de entrega, ele liga e ele bomba lá o nosso saque, é, não para reclamar, para perguntar se está no prazo. Então, a gente ter a informação na mão, primeiro ponto, é super importante. E, segundo, é, vale quando a gente né, apaga a luz, olhando para trás, falando assim, putz, entregamos... Fizemos a entrega de todos os pedidos da Black Friday. Agora sim, a gente pode tirar as férias aí que você falou. Como a Black, esse ano, ela cai no finzinho, ali, bem no finzinho de novembro, né? É, 27, né? É, a gente vai ter muito faturamento em dezembro. Então, as férias, de fato, ali é 10, 15 de dezembro, é quando acho que a gente vai olhar para trás, cada um dos parceiros vai olhar e falar bom, minha lista aqui, vendi, entreguei tudo, beleza, fiz a minha, o meu, meu papel, podemos todos comemorar juntos e já pensar para 2021, né? Boa, legal, lembrando que para quem vende de brinquedo, você vai tirar férias só no dia 23 de dezembro, cara, esquece, aproveita que é um mês <risos> muito bom, mas isso, isso é legal, assim. acho que a, a galera tem que ficar muito atenta à continuidade, a gente sempre fala de negócios duradouros, gente, então você não vai ficar rico com a Black, a Black, ah, eu vou fazer uma Black Friday e nunca mais vou trabalhar na minha vida, esquece isso. A Black é um cara que potencializa, né? então ele traz a tua oferta para relevância. Se você se destacar, provavelmente você amanhece pós-Black Friday na primeira página como relevante. Então, lembrem-se da continuidade do teu negócio, o saque e o pós-venda faz parte disso, porque nenhum canal de venda via faz parte disso também, é, que atender mal os clientes e o mesmo atendimento que eles fazem para os clientes, eles querem que a gente faça também. Então, não tem como conviver sem pós-venda, tá? Então, é, prestem muita atenção nisso. Pode parecer chover no molhado falar isso, cara, mas tem muita gente que não se atenta à importância disso, acha que a importância é só a venda. E se cancelar lá na frente, o Fernando falou, não adianta nada, você tem várias solicitações, a situação do cliente atua, é, várias coisas acontecendo ali, então acompanhe. A responsabilidade pela entrega é nossa, a gente vendeu para o cara... Então não tem aquele negócio de, ah, não, ah, o correio, não, cara, ele não comprou do correio, a gente sempre fala isso, né? E pra gente pode parecer, às vezes, uma coisa normal, cara, tá dentro do prazo, como o Flávio falou, mas assim, para o cliente que está comprando uma vez, às vezes ele compra uma vez a cada cinco meses. A gente faz, sei lá, 15 mil vendas por mês. Então, pra gente é normal lidar com um monte de problema que acontece. Agora, para o consumidor ali que faz uma compra a cada cinco meses, ou está fazendo a primeira, ou está fazendo a segunda, porque ele entrou agora, devido à pandemia, começou a ser um consumidor, o simples não é simples, o óbvio não é óbvio. Então, atendam bem, façam um bom atendimento, sempre visando insanar o problema ou a dúvida do saque. Não dá aquela ensaboada só, porque essa, aquela ensaboada gera uma segunda, gera uma terceira, então já vai para finalizar isso daí efetivamente. Flavião! para a gente encerrar agora recados finais, eu acho que vocês estão gerando bastante conteúdo né, em, em volta da Black Friday então eu queria deixar o convite aí se você quiser falar um pouquinho do que vocês estão fazendo com o conteúdo, como Vieira. bom Bom, é, primeiro aqui agradecer, acho que é, as coisas que a gente está falando aqui podem parecer às vezes óbvias, mas são super importantes, né? acho que é, Black Friday não é nada algo fora da caixa, é, é fazer o básico uma, muito bem feito, execução 1000%, tá? então é, é importante a gente né, calibrar esses recados, é, todos da Black, e assim, como via, marketplace está no radar aqui, é foco da companhia, né é, para quem, quem está dentro, é, para quem não entrou e pode entrar, né? acho que a gente tem aí três bandeiras gigantescas aí no mercado, três sites fortes, é, muita novidade vindo por aí, acho que esse ano a gente fez vários ajustes aí de plataforma, muita coisa vem pela frente. agora na Black dá uma parada para a gente passar a Black aí com a plataforma leve, mas para 21 já tem muito projeto legal. começou o Envias que é um projeto nosso de tabela de correio, né, do Cel, todos vocês aí poderem usar a nossa tabela de correio. estamos é, em fase de teste, está rodando agora, daqui a pouco está tá todo legal. vapor. não sei se para Black vai estar tá 100% disponível mas para dezembro, com certeza, estará. Tá? Então, muita coisa está sendo feita. É... Acho que quem não está na, na, na via pode vir. Né? A gente tem aí um, uma estrutura muito grande, né? tem um timaço aí, pra, não só para trazer é, todos os, os parceiros, aí, mas também no dia a dia para fazer a melhor execução possível. Tem uma, uma linha de comunicação, né? uma frente de comunicação muito forte também. Então, acho que minhas gerais transpiração 1.000% agora na Black, o que precisar da gente aqui estamos sempre disponíveis e vamos vamos vender, vou usar o lema aí da que a gente usa aqui interno, né? bora varejar, que eu acho que isso é, agora é a hora de, de varejar, seja no Omnichannel, nas lojas físicas, no online e marketplace é fundamental para o crescimento do nosso negócio, né acho que não, não existe a possibilidade de não crescer no marketplace e da gente não dar mais espaço para o marketplace. Tem uma estrutura de 28 CDs, 1.100 lojas, mas tudo isso é, é para colocar todo o sortimento que a gente gostaria é impossível. Então, quem faz esse papel de fazer a Via Varejo ser referência das três bandeiras, né, em, em buscar, de comprar o que quiser, são vocês, é o marketplace. Tá? Então, a gente precisa muito, vai continuar precisando, e tudo que a gente puder fazer para melhorar a, a vida eh, de todos os, os lojistas, não só para vender mais, mas também de ajudar a como melhorar a gestão da empresa, a dar toques de como vender mais, a gente sempre vai fazer. Então, Ale, toda vez que você quiser colocar a gente aqui para bater um papo sobre diversos assuntos, aí fica à vontade, a gente sempre vai estar tá disponível porque é muito legal a gente poder conversar abertamente e vou só tirar algumas dúvidas, dar recados e também falar um pouquinho de futuro de via varejo, que é importante. Acho que todo mundo quer saber aí como que a gente vai estar aí nos próximos anos. Boa, Ó, recado que fica muito forte, hein? 2020 está sendo bom, mas 2021, segura, prepara aí que tem bastante novidade. Eu gosto muito de ouvir isso, porque o seller ganha, entendeu? Quando você tem cara, grandes marcas se posicionando e dando realmente uma baita importância para a gente, que é o movimento que a Via está fazendo, então isso é muito bom. O seller que conseguir aproveitar ganha muito com isso. Pessoal, deixando o convite para vocês, então, que o Flávio já deixou, embaixo do vídeo vai estar efetivamente o link para você se cadastrar para vender na Via Varejo. Tá? Lembrando, como ele falou, pertinho da Black, as coisas até isso param um pouquinho, porque o foco total é as pessoas que estão dentro já conseguirem performar, fazerem todo toda a parte de onboarding, setup, as ofertas estarem no ar efetivamente, mas já deixa aqui teu cadastro de qualquer jeito. Ale, eu estou pensando, eu estou pensando para 2021, cara, faz agora o teu cadastro efetivamente, já sobe, sobe a oferta ali, se não der tempo de subir, já está tudo pronto para você poder subir a oferta depois, mas não marca bobeira. A Via Varejo está fazendo uma sequência de conteúdos no Eventos então se você não conhece ainda... Vou colocar aqui na tela, então, eventos é Barra via varejo. Então, é varejo. Ou coloca no Google aí, Eventos via varejo. Você vai achar o primeiro link que entra. Então, já teve conteúdo com o Google. Tem vários, tipo, como consultar relatório, como acessar suporte. São conteúdos muito importantes para a gente, Sela. Então, eu digo que fica sem informação quem quer hoje. Não tem desculpa mais para ficar sem informação. Tem o Instagram da Via Varejo também então vai estar na tela aí, sigam, porque os recados mais rápidos, a gente chama de ativação rápida, coisas que precisam ser ditas com muita velocidade, normalmente vão para as redes sociais, que é ativação maior, a gente passa muito tempo na rede social, então aquele negócio que às vezes você fala, ah, eu não estava sabendo, cara, você não está seguindo os canais corretos, sempre tem a comunicação por e-mail, então também é importante você ficar de olho no seu e-mail, tá? porque a via comunica muito por e-mail, então também é legal ficar de olho nessa parte e não mais... Bora, bora varejar, você falou, né, Valdão? Esse bora é vamos é Vambora. Bora a gente, a gente vambora encerra essa hashtag. Vambora, bora varejar. Vambora vender muito. Em três maiores sites aí que a gente tem no Brasil. Vamos aproveitar isso. valeu muito obrigado, viu? Obrigado. Boa Black para todos nós. Valeu.